Ei meu povo, tô aqui de novo gravando mais um vídeo de pé designer, né? Vamos ver o que eu aprendi de novo nesses últimos dias, tá? Então, eu vou vir aqui na florzinha, tá? Vou, ah, eu aprendi aqui ó, vamos ao, às ferramentas, tá? Aqui é pra você colocar um novo, aqui é pra abrir algum que você já tem, né? Algum que você tem pronto aqui, caso você queira abrir, tá? Vou mostrar as ferramentas delas, tá? Aqui é salvar como, tá? Salvar como, daí você vai escolher, vai dar para salvar quando você tiver com o desenho ali. Aqui é pra você imprimir, você quer imprimir como que vai ficar o teu, teu bordado. Então você imprime ali, né, como que vai ficar o bordado pra, pra você ir acompanhando na máquina ali os, as cores, acompanhar certinho, até mesmo para centralizar. A propriedade do desenho, né, o que, que é o desenho certinho, como aqui, ó, eu tenho aqui o, o que o meu marido fez, as coisas aqui. Aí, configuração do bastidor, né, configuração do desenho, é o tamanho do bastidor que tu vai usar. Seleções, da seleção de tecido, isso é importante. Você vai, vai fazer um bordado, por exemplo, ó, aqui eu tô no tecido algodão, você pode escolher aqui, por exemplo, se você vai fazer no jeans, no linho, né no transparente então aqui você seleciona o teu tecido isso é bem importante porque às vezes o bordado não dá certo porque tá você colocou um bordado a ah, por exemplo de de vamos achar aqui ó de brim o brim corresponde ó ao jeans né ó jeans né então você vai colocar no brim que é um tecido mais grosso né o jeans e etc e tal e esse mesmo bordado que você fez aqui, você vai tentar bordar no, na malha, no algodão. Ele vai não vai dar certo, tá? Então, o tecido é uma coisa bem importante que eu e meu marido descobrimos, né? Essa noite, como fazer isso aqui. Ele veio pra cá se meter a fazer bordado, né? Então, a gente descobriu. É como eu disse, eu não sei tudo ainda, eu tô aprendendo. E esse é a assistência, né? Aí, a assistência é pra você usar um... um Designer de modelo que já tem na máquina ou algum que você já fez, né? Vamos usar um de modelo, por exemplo. Ó, olha aqui, ó. Os, pegando de modelo. Você já acha esse monte de modelo que tá ali, que veio com a com o programa, tá? Então, tem vários bordadinhos aqui no programa, ó. Que você pode estar tá usando. Olha só que legal. Tem vários bordadinhos já pronto que você pode estar. Tá usando legal mesmo. Então que não precisa você tá ah, fazendo, por exemplo, que já tem pronto ali. Às vezes você vai usar alguma algum bordado que já tem pronto, ó, como esse aqui, ó. Esse já tá pronto. Então daí você trabalha em cima dele. Você deixa ele do tamanho que você quer, ó. Aqui a gente tem um de 147 por 90 milímetros né? Então tá aqui, ó, contagem de pontos, ó, largura né? É 14 cm por alguma coisa, ele, ele ele dá em milímetro aqui, né? Altura 12 por alguma coisa, tá em milímetros, 127 milímetros. e a contagem de pontos, ó. 13.402 pontos, ó. Alterações de cor são sete cores, sete cores no total. Então tá aqui esse aqui já pronto, né? Aí caso você queira fazer o teu bordado, aí você vai vir aqui, né? Vamos pegar o assistente, né? esse É o, aquele mesmo bordado que eu ensinei vocês a fazer, né? De foto Então vamos pegar de uma foto Ó, vou pegar esse gato preto aqui Eu gosto muito de pegar uh, fotos que tenha uma ou duas cores só Fica mais fácil Aí eu venho próximo Aí outra coisa que meu marido descobriu é mexer, mexer aqui, né? Meu marido descobriu que mexendo aqui você consegue mexer, né? Gerar automático Vou gerar automático, ó Se eu gerar automático... Ele, vai, ele já vai circular só aquela parte ali, ó, tá vendo? Aí o branco vai sair fora A parte branca ali vai sair fora Então só vai ficar essa parte aqui Então eu vou para o próximo Aqui, aqui, ó, ajustar, ó, configuração de desenho Eu vou configurar o desenho Eu quero fundo branco, página branca, ok Aqui os bastidores, ó, tô com 10 por 10 Ok? Aqui você mexe no tamanho dos seus bastidores. Eu estou com 10 por 10, ok. Vamos ajustar a página. Ajustamos a página, né? Colocamos aqui o tamanho que a gente quer, ok? Aqui a gente coloca no tamanho que a gente quer. Vamos pro próximo. Aqui ele vai me dar os ah, as cores. Eu tiro as cores que eu não quero, né? Removo as cores que eu não quero. As cores que eu quero eu deixo Ó, as cores que não fazem diferença Eu tiro fora, né? Olha, então ficou assim Essas cores Como eu disse, tem alguns desenhos que não ficam legal, né? Vou em concluir Vai ficar assim o nosso bordado, ok? Aí eu, particularmente, já não gostei desse bordado Eu não iria usar, tá? Aqui, olha aqui, gente Aqui, ó, são 50 por 50, né? Aqui é milímetros, tá? Então, o nosso bastidor tá 50 por 50 Mas aqui embaixo tá o tamanho da, do teu bordado Aqui embaixo, ó, altura, ó Largura 31 por 70 Altura 85 por 90 Pontos 3.227 pontos Aqui tá o tamanho do teu bordado ali Aí, conforme tu vai diminuindo aqui Tu vem aqui e dá uma olhada no tamanho do bordado aqui, tá? Aí vamos salvar Vamos salvar Você tem a opção de vir aqui, tá? Enviar, ó, bordado para o E É que o meu pendrive é o E O meu pendrive já tá conectado Eu venho aqui e envio direto para lá Ó, eu tenho igual, então eu vou copiar usando outro nome Ó, aí eu já tô com o bordado lá Lá dentro, ó, concluída a saída dos dados. Já aqui, ó, já foi bordado o pendrive. Mas eu quero salvar como? Né, pra ter certeza que eu salvei. Quero salvar no meu computador, não só no, não só no pendrive. Então eu venho aqui, salvar como, tá? A Albertina disse que essas opções estão apagadas. A Albertina, tem que dar uma estudada, ver o que que deu. Ou foi a forma que foi a... Ah, ah, colocado, instalado. Eu tenho que ver, eu não sei ainda o que que deu. Mas dá uma olhada aí, uma pesquisada, eu vou dar uma pesquisada, ó. Eu venho aqui, ó. Eu posso imprimir essa essa página para mim ver como que ela vai ficar, do tamanho, eu venho imprimir, ó. Posso imprimir, posso visualizar, né? Mas eu vou salvar. Salvar como. Salvei como. Aí eu só coloco o nome aqui. Vamos colocar aqui um gato preto. Gato preto. Pronto muda a versão do meu programa, né? Que eu quero abrir. Às vezes a minha máquina é daquelas a Brother mais antiga, então ela só vai abrir com o PS6, por exemplo. Então aqui eu mudo, tá? Então eu vou deixar aqui no 10 e é isso, gente. É isso aqui. Aí vem salvar e ele tá salvo lá, tá bom? É isso que vocês têm que fazer, tá bom? Lembrando que aqui você vê a largura o total, a altura o total de pontos, tá? E aqui vocês salvam, tá? Aqui vocês salvam como? Tá? Aqui. E aqui vocês mudam a... O, o, se, a aqui vocês mudam a versão, tá? Do PES de vocês. Tá bom? Então, é isso, meu povo. Aí vai salvar, tá salvo. Tá salvo. É isso, tá bom? Aqui, ó. Aqui vocês mostram... Aqui mostra a... a o passo a passo que vai ser feito aqui no cantinho, ó Primeiro vai ser bordado o verde, depois o preto Depois tem mais uma coisinha aqui que é em cinza Entendeu? Então aqui passa, ah, mostra o passo a passo que vai ser feito o bordado Você pode também tá ah, mudando essa sequência aqui, ó Tá em ordem de cor Tá vendo aqui, ó? Vocês vêm aqui, ó Mostrar em ordem de cor, ok? Ok Ó, vai mostrar por cores aqui E aqui as cores que você vai usar, ó Verde e vai Aqui vai mostrar o passo a passo da máquina, tá? O passo a passo da máquina Aqui você vai regular se é mais devagar ou mais rápido, tá? Só pra, pra você ver ali e assistir, tá bom? Então aqui tu aperta o play aqui, ó Ele começa a mostrar o passo a passo Fiz no rápido, né? Só pra você ver como que vai ser feito Aqui mais devagar, ó é o passo a passo que a máquina vai dar. Como que vai ser feito? Qual cor aí primeiro? É isso aí, tá bom? Espero ter ajudado. Beijos!